Eu não tenho vontade de sair da comunidade, não. Quero terminar meus dias de vida aqui na comunidade. Eu amo muito, gosto muito da minha comunidade. É uma vida sossegada, é uma vida liberta, entendeu? A gente vai para onde quer. Isso é muito bom, bom demais. É tão bonito isso aí atrás, né? Esse lago fica lindo, com, tantas, com tantos pássaros, marreca, peixe. Tem peixe de toda qualidade e tem. Ainda dizem que não tem peixe. Meu Deus! Ah, como é lindo amanhecer no meu quilom. Oh, oh, oh, oh. Ah, como é lindo amanhecer no meu quilom. De manhãzinha a gente abre a janela e vê o porto do, do Maicá, feito pela Embrapa, que eles pensam em fazer, e vai ficar localizado ali na entrada do, do porto do rio Maicá. Né? Esse porto antes, ele tinha outro nome, era Ayayá. Né? Mas depois mudou, deram esse nome de rio Maicá. Ele tem uma, mais ou menos, como ele banha 11 comunidades quilombolas e outras que não são quilombolas que no total vêm dar para umas 30 comunidades ou mais comunidades é, da onde tem no total de uma população uma 10 mil né? todas elas fazem uso da pesca nesse rio Maicá. estiro o peixe de lá para o consumo próprio, e também para a venda, né? É o medo mesmo de perder o lugar, né? Desse lugar de sair do, do lugar onde a gente vive, onde eles sempre viveram, assim. E, e ir para uma cidade maior, uma cidade que né, a violência está muito grande, assalto. Só a pretensão da construção do empreendimento ele já gera vários impactos nas comunidades, né? seja por causa da especulação imobiliária, seja, por exemplo, pela expansão das áreas de plantio e de cultivo de soja no, no município de Santarém. As comunidades que vivem na região do Planalto, sejam indígenas e quilombolas, já sofrem os impactos da soja. Aqui né, estão localizadas as comunidades de São Francisco e Pimental, próximo ao município do Trairão. Dá para ver a pretensão portuária aqui, nas proximidades. E aqui estão as comunidades quilombolas, né, em toda essa região as comunidades quilombolas do município de Santarém, que vão ser atingidas por, por portos, né, com as pretensões portuárias na região, além de centenas de pescadoras e pescadores e indígenas também que habitam essa região. Justamente aqui é uma comunidade quilombola e onde já tem bastante plantio de soja. É onde já chegamos a entrar até com recurso e durante todo esse tempo ninguém não foi atendido ainda. Para evitar esse plantio de soja, até mesmo porque a própria demora da titulação das terras que vem nos trazendo esse transtorno. E é importante dizer a lógica que está envolvida na construção desses grandes empreendimentos, que é uma lógica colonial, que é uma lógica racista, que invisibiliza a existência desses sujeitos e dessas comunidades. É inadmissível que grandes empresas do capital internacional é, venham para a Amazônia e desrespeitam, né, não levam em consideração a vida dos povos indígenas, a vida dos povos ribeirinhos, principalmente hoje né, a gente quer falar do povo ribeirinho porque foi um povo que teve... Né, a sua cultura e a sua origem negada pelo próprio Governo Federal no processo de estudos do licenciamento ambiental da hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Gente, a, a preocupação maior né, do, da população ribeirinha aqui dessa região é o habitar, né? Nós estamos numa comunidade tradicional, né, à beira de um rio aqui que é maravilhoso, é o nosso rio Tapajós. A gente se preocupa muito é porque Nunca vi melhora de, de, desses projeto que é, é construído aqui, né? falar melhor, no país, né? no Brasil, sobre hidrelétricas, hidrelétricas, portos, né? que tudo isso vem afetando aí os pescadores, que né? a gente já, é, ali em Taituba, tá, Miritituba, está tá implantado lá já várias empresas, né? e no qual os pescadores estão sofrendo muito com isso. E aqui para a nossa região ainda não tem só projeto, né? Só projeto, só projeto e a gente espera que fique só no papel, porque se isso vier acontecer, é, vai acabar com tudo nossas vidas, né? A vida das florestas, dos animais e o nosso costume aqui da, da região. Muitos lugares sagrados que não podem ser afetados. A gente preserva muito. Eu, como pescador, sou um preservador também da, da natureza, cuido do meio ambiente. Quando essas empresas de logística e infraestrutura, como os portos, né, que são os terminais de uso privado, as estações de transbordo de carga, elas fazem uma solicitação ao órgão ambiental, como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ou ao IBAMA, elas estão ali pedindo uma autorização ambiental para o um empreendimento, para um estudo prévio, para uma análise de impacto. Desde esse momento de estudo, de verificação do local, de pesquisa, nessa fase da pesquisa do empreendimento, ela já traz consigo uma série de impactos. São a presença, é, presença de vários sujeitos, de empresas, de grupos que estão indo nos territórios, estão acessando de alguma forma aquele ecossistema, a, aquela diversidade, o conhecimento tradicional desses locais quando eles fazem esses levantamentos dos territórios e... Com isso, conseguem o um aval, por exemplo, de uma um inventário faunístico florestal e começam as suas fases de instalação e de operação. Durante todo esse processo de que a gente chama de licenciamento ambiental, o órgão ambiental deveria também respeitar a noção de território. Essa noção de território das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, assim como das comunidades quilombolas, ela ainda não foi admitida é, de uma maneira regulamentada no Brasil. Ainda não instalaram as hidrelétricas e a gente já sofre impacto com a chegada das empresas que vão fazer pesquisa. Né? É, e se chegar a construir, você sabe que o impacto seria muito maior. Né? Primeiro, a gente tinha que sair da nossa comunidade. Né? E os portos a gente sofre porque as pessoas, eles constrói o, é, os portos, não consulta o povo, né acha que o povo não tem os seus direitos de ser consultado e quer fazer assim, do jeito deles. Né? Chegam sem, sem nem pedir autorização para nós, assim, se queremos ou não, se pode ou não trabalhar na nossa comunidade. Antes chegaram sim, sem, sem pedir autorização, chegavam, entravam no terreno das pessoas, é, faziam pesquisa não deixavam nada. Era chegasse assim alguém chegasse assim ah, eu construí a ideia elétrica para mim. Era mesmo assim que os defensores chegasse assim e me matasse. Era é, ia ser muito ruim para mim, não só para mim para a comunidade toda, entendeu? E já algum quando a água ela, ela vaza bastante, então tem algum local desse garapé que seca já dificulta um pouco a passagem. É, de, de transporte, é, como como rabeto, um outro motor maior. Né? Então, o que, que acontece? Se um porto desse vir a acontecer, essa correnteza vem trazendo essa terra para dentro do rio Maicá. E a tendência é ir secando os lagos, os lagos centrais e ir secando o próprio garapé. Então, esse garapé, ele tem entrada, entrada aí no Amazonas e saída. A outra saída dele vai se dar lá para uma comunidade chamada Santana, né, que dá dessa entrada até lá, dá mais ou menos uns 30 quilômetros ou mais né, de distância. Olha, a soja, ela vem afetando de todas as maneiras. Primeiro, é o transtorno de grandes transportes, que vem nos prejudicar na nossa estrada, né, que é, fura demais, devido a muitos pesos das grandes carretas, que vem tá extraindo as sojas. E também o próprio veneno que eles utilizam, jogando na soja. que vem Tem várias famílias que moram próximo, né, bem próximo mesmo, e algumas famílias, pessoas da família já foram atingida pelo próprio veneno que eles utilizam. Opa! do momento que nós tivemos conhecimento dos nossos direitos, que estava na, na Lei 169 da OIT, nós passamos a fazer oficinas para a fazer debates nas comunidades, para que a gente pudesse repassar para o, os nossos companheiros, de ter, obter o conhecimento do, do protocolo, do que é o protocolo de consulta. E a partir disso a gente... Começamos a fazer, construímos nosso protocolo e começamos a nesse embate junto para que o governo ele possa ouvir a gente e não só, só impor o que ele quer. A partir da entrada das empresas que chegaram desrespeitando, então a gente viu que isso não era bom e começamos a se organizar. Né? Foi quando o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, a Comissão Pastoral da Terra também. E a, e a Pastoral da Juventude chegaram, chegaram aqui para ajudar nós nessa organização, falar, trazer informação, trazer pessoas de outros lugares que já foram atingidas e contar um pouco da história para nós aqui. Já está com dois anos que a gente tenta construir né, como, com a comunidade, a gente construir em reunião, embaixo da Mangueira, embaixo de Mangueira, né, que a gente costuma fazer reuniões. A gente fez três reuniões, mas antes a gente já fez mais reuniões para poder é, mostrar para as pessoas né, o, que é, o que é isso. Então conta um pouco da história da comunidade né, e também a gente mostra que a gente precisa ser respeitado, né, precisa ser ouvido. Mas o Brasil é signatário dessa Convenção 69 que a gente tanto fala, que é uma legislação internacional que vem proteger o direito dessas comunidades e principalmente o direito ao território. Então, o território é uma noção muito ampla, que vai muito além da terra, tem a ver com conhecimento tradicional, tem a ver com toda uma relação com determinado espaço e com a própria identidade que um grupo pode assumir. Quando a legislação internacional define que os sujeitos de direito são os povos indígenas e tribais, nós temos que entender que esse termo tribal ele é um termo utilizado para todos os países signatários da Convenção e que no Brasil isso vai significar que são as comunidades tradicionais que podem ser as ribeirinhas, apanhadoras de flor, é, fundo e fecho de pasto, vazanteiros, faxinalenses. Toda esse, essa diversidade de identificação tradicional que existe no Brasil. É, o que eu vejo esse protocolo que a gente construiu junto, né, é, é uma arma muito forte é, para nós, porque antes... Eles queriam chegar aqui e fazer reunião do jeito dele, criaram um, um, um tal de diálogo tapajós, que era só para mentir para as pessoas, que eles nunca falavam a verdade. Chegava aí, é, vai ser desse jeito, vai ser bom, o que vai acontecer, a barragem vai ser desse jeito. E ensinava da maneira que facilitava para eles. Hoje não, com esse protocolo, nós criamos e colocamos aqui dentro desse livro que se caso vinha acontecer, as pessoas devem ser consultadas dessa maneira que está aí, né? É, não passar por cima da população, não é, violar os direitos que nós temos, né? Em nossa casa comum aqui, que é o bem estar que nós estamos, e respeitar um pouco os antigos, né? Parteiras, essas pessoas, os cemitérios que são coisas sagradas, é de tentar amenizar isso aí, porque não é do jeito que ele chegou queira expulsar as pessoas do local e embora queira construir, né? E esse protocolo ele foi construído, né, pela pela comunidade, pelas pelas comunidades, porque as comunidades é que iniciaram esse processo, né? E aí pedir a nossa ajuda, como faria, se a gente podia ajudar nisso, então é isso. Da nossa parte, assim, enquanto movimento mesmo é ajuda, é o apoio, mas quem criou o protocolo de consulta das comunidades periquídeos e pimental foi os moradores, foi as comunidades. Tendo, tendo essa cartilha, a gente estava com aquela, com aquela força, não tem? A gente tem toda aquela força de chegar aqui e dizer, eu não quero isso, isso não é bom para nós, é isso aí que eu vejo, não tem? O protocolo de consulta ele, ele é muito importante porque aí ele foi feito é, com um trabalho em reunião em cada comunidade né, quilombola. A gente fez reunião em cada comunidade e discutimos é, a importância do protocolo de consulta e consultamos o povo como é que eles queriam e como achariam que nós devemos ser consultados em nossas comunidades. O protocolo de consulta, ele vai expor à sociedade, ao Estado, como aquele grupo se organiza social e politicamente, como ele se faz apresentar, como toma suas decisões de modo tradicional. Então, são, digamos, as leis internas deles, são a juridicidade desses grupos sendo documentadas num papel. A partir dessa compreensão que eu defendo que o protocolo de consulta é, assim, um documento jurídico, na medida em que ele expressa a sensibilidade jurídica, a, a percepção jurídica, as regras, as leis daquele grupo. cola de consulta quilombolas. Aqui diz quem nós somos, né? Aí nós somos essas comunidades quilombolas, né? E por que a elaboração do, do protocolo, né? Para dizer que nós existimos, né? Aí quem deve ser consultado? Esse é o terceiro passo. É, como deve ser feita a consulta? Então tem todas essas questões. É, então é isso aqui. Falo um pouco das, das reuniões, né? Como elas devem serem feitas, as reuniões na comunidade. No caso do do porto do Maicá né da construção do protocolo de consulta pelas comunidades quilombolas. Depois da grande da, da mobilização que foi realizada, foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual na Justiça Federal, que culminou na suspensão do licenciamento ambiental do terminal portuário da Embrapes, até que todas as comunidades quilombolas e tradicionais que estão na área é, impactada pelo empreendimento fo fossem consultadas tudo que eu participo lá, que nós já participamos, tudo eu gostei, tudo para mim valorizou. Tudinhos, eu a minha filha, deixar vergonha para o lado e, e valorizar a nossa cor lá e meter a cara mesmo. Porque se ninguém fazer isso, nós vamos ser um desvalorizados, porque nós estamos buscando a nossa raça, a nossa cor. Assim como os brancos vivem, nós também vamos viver. Há muitos anos que estamos lutando Para salvar nosso rio Tapajós Ele é uma veia que corre entre nós Precisamos dele para sobreviver Digo a você que se acontecer esse empreendimento Essas águas entram de floresta dentro Todos seres vivos sei que vão morrer O rio Tapajós ele é uma veia que corre entre nós Dele tiramos todos o sustento E os alimentos para o nosso irmão